Boa noite a todos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos, os demais também, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui de forma presencial, para aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, mais uma vez, boa noite. Na noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o tema Amai. Amai ao próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema é um tema, de, de uma certa forma, um tema fácil se nós levarmos em conta, amar o próximo, né? mas ao mesmo tempo é um tema difícil, porque quem é o próximo? Então, para que nós nos preparemos, vamos fazer uma pequena prece para começar a preparar o ambiente, o ambiente já está preparado. Vamos nos preparar para a realização da reflexão da noite de hoje. Vamos, assim, nos ligando com o nosso anjo de guarda, nos ligando com a espiritualidade que já preparou todos os ambientes desta casa para que realizássemos todas as tarefas desta noite. Vamos imaginando a figura do nosso irmão e Mestre Jesus, aquele que quando aqui esteve, nos deixou um legado, um aprendizado muito grande, que depois de muito tempo, Allan Kardec codificou todos esses ensinamentos através da doutrina espírita. Mestre, nós que aqui estamos, Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa que nos acolhe, nesta casa que é um porto seguro, que é um farol a nos acolher. Mestre amado, nós temos a certeza de que está entre nós, pois quando aqui esteve prometeu que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Então nós temos a certeza da sua presença. Mestre querido, nos intui, faz com que nós possamos passar mais uma mensagem do seu evangelho e que possamos, merecedores que somos, de quando nós saímos daqui, saiamos um pouco mais renovados de quando nós entramos, fazendo com que nós lá fora possamos aplicar um pouco mais sobre os seus ensinamentos possamos um pouco mais, ser melhores. E para agradecer essa oportunidade, nós vamos dizer aquela oração que nos ensinaste e que está sabiamente inserida no Sermão da Montanha. E assim começa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,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 o próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11. E como eu já falei, é o mais simples de todos se nós levarmos em conta uma, uma forma tão simples de fazer, né? Amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos ver aqui que no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos dividir em três partes. Por quê? Depois nós vamos ter também uma pequena explanação sobre o capítulo 12. Esse é um pouco mais complicado ainda. Amai os vossos inimigos. Mas vamos, vamos, vamos ver como que começa os Dez Mandamentos. Porque os Dez Mandamentos é, foram regras que Deus ditou para Moisés para a melhora do povo naquela época. O povo estava acostumado com um certo tipo de cultura, um certo tipo de regra. Tanto é que nesse primeiro capítulo, desculpem, no capítulo 11, o primeiro item do Evangelho, diz assim, Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, né, para a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, como nós já falamos, né? que uh, os dez mandamentos, na verdade, eles não são dez. São 613 regras. E dentre essas 613, 10 foram as resumidas para uma facilidade de entendimento do povo à época. Então, não são dez, são 613 e esses 613, eles têm regras de permissão e proibição. Por exemplo, eu peguei a de número 96. Permitido descansar no primeiro dia da Páscoa. Como coisa que na época havia a, a proibição e a permissão das coisas, então era permitido no dia da Páscoa descansar. E outra, a 437. Uma mulher que deu à luz deve trazer uma oferta ao templo. Para batizar era necessário levar uma oferta. Maria, a nossa mãezinha, né? Ela teve que comprar lá dentro do templo uma pomba branca. A exigência era que o templo, os doutores da lei no templo mandavam em tudo. Então você não poderia levar de casa. Você tinha que comprar lá dentro do templo uma pomba e tinha que ser branca. Então veja a regra número 437, né? A mulher que desce a luz tinha que levar uma oferenda. Na verdade não era levar, tinha que comprá-la dentro do templo mesmo. Então, para nós começarmos a divisão, vamos falar assim, ó, como amar a Deus? Como nós podemos amar a Deus? Está no, na primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, e o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque quem seria um de nós? Deus é um de nós? É muito mais do que isso. E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, como nós podemos reconhecer a Deus? Vamos fazer uma comparação? Uh, na natureza, por exemplo, tudo o que acontece na natureza, uma pequena semente, que é o grão de mostarda, a menor semente que existe. Olha o potencial que tem naquele pequeno, naquele pequeno objeto, que depois cresce e torna-se uma, uma árvore grande. O que é que tem dentro daquilo? Como que é possível aquilo? Então, como não acreditar que Deus existe? Como não acreditar que Ele criou isso? Uh, e assim, uh, também nós podemos dizer que o, o, o, o autor de uma obra, como que nós descobrimos quem fez esse quadro de São Francisco? Pelas características do pintor. Então, nem sempre o pintor assinou lá embaixo. Mas nós sabemos quem fez. Não necessariamente esse, mas nós vamos aí uh, navegar um pouco como Renoir, Rembrandt, os grandes pintores, Miguel Ângelo. Então, hoje, se nós vemos aquela figura de Deus tentando tocar o homem, todo, a maioria sabe que é de Miguel Ângelo. Então, nós conhecemos Deus pela sua obra. Nós somos obra de Deus. Então, como não acreditar em Deus? Né? E uma pessoa que ama outra pessoa, ela não vê hora de estar próxima dessa pessoa a todo momento? Então, se nós amamos a Deus, nós não queremos ficar próximo dele o tempo todo? Louvando, pedindo e agradecendo por tudo que nos acontece. É, e como amar o próximo? Então aí começa, né? Amar o próximo como a si mesmo. No item 2 do capítulo 11, fazei aos homens tudo aquilo que queirais que vos façam, tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem. Então é sempre adequado, sempre conveniente que nós nos coloquemos no lugar do outro. É, cruza com uma pessoa às vezes que está com a cara amarrada ou até uma pessoa que está nos atendendo num comércio. O entendimento que nós temos que ter. O que está que acontecendo com ela? O que está que passando com ela? Colocar no lugar dela. Será que ela está tendo algum tipo de problema? Com certeza. Então nós temos que ter o entendimento de nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Sempre. Alguma coisa está se passando com ela assim como está se passando conosco. Então, o amor ao próximo é se colocar no lugar do outro. Vamos ver aqui uma, um pequeno texto onde nós temos o sinal de como nós so temos que ser sociáveis, nós temos que viver em comunidade. Uh, a passagem é a seguinte, uma antropóloga chamada Margaret Mead, ela foi questionada por uma aluna dando aula, o que, que ela via Uh, um sinal de civilização, um sinal de o que que os homens faziam na Idade da Pedra, por exemplo. E a Luna achava que a, a antropóloga fosse responder que eram potes de barro, ferramentas, todos os objetos que os homens usavam à época. E qual foi a decepção da Luna quando essa antropóloga ela disse que foi um fêmur colado, Sinal de civilização. Por que isso? Então, a antropóloga explicou. Um fêmur colado, um fêmur, ele demora até seis semanas para ele cicatrizar. Então, nessas seis semanas, aquele homem, ou aquela mulher, aquele ser, ele foi cuidado por alguém. Porque o que, que acontece? Lá atrás, hoje também com os animais, mas quando o homem habitava as cavernas, habitava, a, vivia no meio dos animais, se você quebrasse a perna, você passava a ser comida dos outros. Então ela foi muito clara nisso e muito feliz nessa colocação. O homem, o sinal de civilização é o homem com um osso achado, um osso do fêmur curado. É, durante o período em que essa pessoa ficou lá, ela alimentou, ela protegeu do sol, da chuva, dos outros animais. Sinal de civilização. Então isso também não é ah, o princípio de nós amarmos o próximo como a nós mesmos? É, o Covid-19, ele não trouxe agora um sinal ou um aprendizado muito grande para nós? O que, que nós tivemos que fazer? Ainda é uma incógnita, uma incógnita bastante grande o porquê do Covid-19. Então, nem tudo ainda tem resposta. Mas não foi um sinal para que nós nos melhorássemos o nosso comportamento? Né? E esse comportamento faz com que nós possamos nos avaliar. É, o item 4, ele é mais apropriado aqui e começa assim, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para o com o próximo. Como nós já dissemos, é o que nós temos que fazer para viver pacificamente, para viver civilizadamente? Viver em sociedade. Não é, não é simplesmente em sociedade, nós termos só os nossos pertences. Os nossos pertences são coisas materiais. Mas o que nós fazemos para viver moralmente, espiritualmente com cada um? O que, é que nós temos que fazer? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar, para padrão, do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os termos para conosco mesmo? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, o egoísmo é a chaga da humanidade. Né? A, a todos nós pensamos no, próximo, no próprio umbigo, só pensamos em nós mesmos. Não é bem assim, nós estamos melhorando e muito. Ah, Aquela fala de que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nós estamos passando já para um mundo de regeneração. É só ter olhares para as coisas boas que nos acontecem. É só ter olhares para o mundo que nos rodeia. Então, boa parte do que nós vemos hoje, principalmente nas redes sociais, precisa ser filtrado. Não tem tanta coisa ruim acontecendo. Então, é uma questão de nós prestarmos atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Na prática, então, o que nós podemos entender a mal próximo como a si mesmo? A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta para os Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à tentação do mal? Um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso é atribuído a Sócrates pela forma com que ele pensava, não necessariamente precisa dizer que é Sócrates, mas um sábio da Antiguidade. E qual o meio de consegui-lo, então? Uh, Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. A Selene fez, alguns evangelhos atrás, o tema dela foi o mal não merece comentar em tempo algum. Então aquela referência que nós fizemos agora em nós cultuarmos as coisas da internet principalmente, é uma forma de nos, nos policiarmos, nos conhecer. Né? Não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para nós, independente de quem tenha razão ou não. Eu não quero para mim? Não faça para o outro. Então, amar o próximo como a si mesmo é a verdadeira caridade, a prática da caridade. Né? Porque quando se tem caridade, o próximo está próximo. E quem é o próximo, então? Né? Então, às vezes, nós temos assim, no, no, no, no trabalho, né? eu não vou com a cara desse, desse sujeito que trabalha comigo aí. Esse é o verdadeiro próximo. É com ele que nós temos que tirar o maior ensinamento. Porque depois nós vamos ver no amar os nossos inimigos. Né? ou A colocação que vai ser feita lá. Então, os homens se matam, corrompem. Eles, na verdade, eles deveriam viver com mais alegria, com mais tranquilidade se amassem, amassem uns aos outros. Nós nos amarmos uns aos outros. né? Dessa forma, nós vamos entender o que de fato é, o que está acontecendo lá entre a Ucrânia e a Rússia. Nós temos que, ainda é preciso ter os imperadores, os reis, os governos parlamentares, mas, na verdade, eles mandam milhões de, de homens, principalmente jovens, na luta. Eles ficam no gabinete, no ar-condicionado, e mandam jovens matar-se uns aos outros, quando são todos irmãos. Só porque tem ideologias diferentes, só porque um é da Ucrânia e outro é da Rússia, e muita gente toma partido. Então vejam, qual é a importância de nos amarmos uns aos outros? O mais importante agora, como amar a si mesmo? Sem egoísmo, que nós já citamos atrás. O egoísmo tem duas formas de ver. Essa de eu só pensar em mim e não pensar no outro, eu estou deixando de amar o outro. Mas existe uma situação também que é interessante. O palestrante Haroldo Dutra Dias ele coloca que quem já voou sabe que quando, antes do avião decolar, começar a levantar voo, a aeromoça vem mostrar quais as atitudes que nós temos que tomar. Uma delas, ela diz que vai descer, se o avião despressurizar, abrir porta, qualquer coisa que aconteça, vai cair à nossa frente uma máscara de oxigênio. Agora, o que, que o que, que ela fala? Que primeiro você coloca em você. Esse não é o egoísmo. Essa é a forma correta de nós pensarmos no outro. Eu tô com a minha filha, minha neta, quem quer que seja do meu lado. Se eu me preocupar tanto em socorrê-la, os dois sucumbem. Porque está faltando ar, ou tem fumaça, qualquer coisa que o valha. Então eu corro colocar em mim, para depois atender o outro que está do meu lado. Então esse não é... O egoísmo. o egoísmo é quando nós pensamos só em nós. O apego que nós temos nas coisas materiais ou até apego que nós temos, vamos dizer assim, naquele que desencarnou. É? Eu não dou tranquilidade para aquele que desencarnou, seja minha mulher, meu pai, minha mãe, meu filho. Isso não deixa de ser um apego, isso é egoísmo. É... Então nós, nós precisamos... Não guardar raiva, não guardar rancor do outro. É difícil? É. Mas não é impossível. Nós estamos todos aqui para aprender. Estamos todos aqui, de novo, né? Está ficando repetitivo o que eu estou falando para nos amarmos uns aos outros. Qual é a forma de amar? Cada um tem a sua. Né? É... É... Cuidar de si próprio. Nós temos, ah... desde que nós nascemos, esse corpo físico. Nós temos que cuidar dele. É a primeira coisa que nós temos que fazer para nos amar. Eu me amo. Eu cuido de mim. Eu faço aquilo que o meu corpo físico precisa. um elemento de direito. Eu tomo sol. Eu fico um período longe dessa ferramenta fantástica que é o celular, mas eu tenho que ficar longe porque ele passa a ser também um, uma coisa ruim, uma coisa perniciosa. que Ficamos ligados o tempo inteiro. Só vendo né, de tudo. Mas aí nós temos aquilo que nós chamamos de pensamento acelerado. Nós estamos aqui, estamos, né, todos nós ouvindo, mas ao mesmo tempo alguma coisa está nos ligando lá fora. Então, o que nós precisamos fazer? Nos desligar, nos, nos amar. E o corpo físico é o primeiro. E depois o corpo espiritual. Para nos amarmos uns aos outros, nós precisamos desejar o bem do outro, fazer as nossas preces, né? ou o lado físico, procurar orientação médica, dormir, dormir a quantidade de horas, a, a forma correta de dormir. Tudo isso é amar a si próprio, mas também o lado espiritual. É, o item 3 desse mesmo capítulo, antes, porém, a Miriam fez, a, acho que duas semanas atrás, o, o tema dela foi reforma interior. Fazendo alusão aqui ao que diz a questão 919 que eu falei agora atrás, né? E que é preciso para eu melhorar nessa vida? Conhecer a mim mesmo. Então aquilo que eu não estou fazendo de forma material, eu tenho que fazer de forma que eu consiga me amar. Ao mesmo tempo amar o outro e também amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, existe uma forma... Uma, uma, tem uma listinha que é uma forma de nós nos aceitarmos é, curtir o tempo presente parar de reclamar respeitar o próprio tempo investir tempo no esforço de mudar de fato não ficar só na intenção como nós fazemos aquela promessa no final de ano né o ano que vem eu vou ficou só na intenção Fazer um balanço que nós estamos fazendo, é mais fácil fazer um balanço hoje, né? Nós estamos em junho ainda. Fazer um balanço hoje. O que eu fiz até hoje? Eu vou chegar até o final do ano e vou cumprir o que eu prometi em 2020, 21, aliás? E vale também 2020, 2019. É, não se comparar aos outros. É uma forma nós nos melhorarmos. Deixar o amanhã para depois. Nós só vivemos o presente. O hoje tem um nome é um presente para nós. Nós vivemos as experiências de ontem. Hoje é para que nós guardemos as experiências, nos, melhore, nos melhoremos para viver o amanhã, mas nós não vivemos amanhã. Nós vamos viver aquilo que nós estamos plantando hoje. E o item 3 do, do mesmo capítulo, é necessário perdoarmos do fundo do nosso coração as faltas dos outros. Que, que houverem cometidos contra, cometido contra nós. Então, de novo, a pergunta, né? quem que é o meu próximo? Será que eu tenho a, a forma correta de perdoar? De pedir perdão, que é o mais importante. Ah, eu perdoo. Será que perdoou mesmo? Então, vamos nos resignar. Perdoar e também ter a humildade de pedir perdão. O nosso exemplo maior, né? Jesus, ele entre a, a, na cruz entre dois ladrões, um era o Dimas e o outro era o Gestas. E o Dimas, que era considerado o bom ladrão, ele pergunta para Jesus, né? Lembra, ele pergunta, não era afirma. Lembra-te de mim quando estiverdes no teu reino. E Jesus responde para ele: Está hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o que, que disse Jesus nas suas últimas palavras na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E tudo o que nós fizemos para ele, ele ainda pediu para que Deus nos perdoasse, nós como humanidade. E agora, um pouquinho do capítulo 12, amai os, amar os vossos inimigos. Amar, amar os vossos inimigos é fazer o bem ao que nos odeiam, e orar é pelos que vos perseguem e caluniam. Agora, por que nós temos que amar o nosso inimigo? Tem que pensar que eu também sou inimigo de alguém. Ou que a doutrina espírita nos coloca. Eu tenho que conviver com os de hoje, porque para muitos de nós é alguém que nós tivemos diferenças em vidas passadas. Isso é na nossa família, isso é com os nossos colegas de trabalho. Então, não esquecer, amai os vossos inimigos, que eu também sou inimigo de alguém. É a hora que eu tenho que pensar no outro. Então, amar o outro. Ah, mas eu não... Tudo bem, mas você também é, amigo de alguém, é inimigo de alguém. E amigo de alguém, claro, né? Agora, para finalizar, Jesus deixou a parábola do bom samaritano, que encaixa direitinho naquela naquele texto que fala da antropóloga do fêmur curado o que é a parábola do bom Samaritano descia de Jericó para Jerusalém um, um, um homem e que foi uh, assaltado por ladrões levaram tudo dele bateram deixaram ele quase morto mas vinha descendo também por esse caminho algum tempo depois, um levita. Esse levita viu, passou, né? Não deu muita importância. Mas algum tempo. E o homem lá deitado, ferido, quase que inconsciente, passou um sacerdote. Sacerdote do templo lá de Jerusalém. Não é o sacerdote, padre da igreja católica de hoje. Sacerdote, que era o nome de da maioria que eles tinham, né? Passa esse sacerdote também não dá muita atenção. Ali o sujeito continua e vem descendo um samaritano que que o samaritano faz ele vai lá não pergunta primeiro ele não pergunta se tinha plano de saúde se torce por palmeiras por Corinthians, não pergunta se tem dinheiro ele simplesmente acode, coloca azeite nas feridas coloca o sujeito no cavalo e leva para uma hospedaria mais próxima lá ele pede para o hospedeiro cuidar do rapaz aquela noite. Ele passa, inclusive, a noite na hospedaria também, né? acompanhando a, a, a doença do rapaz. E no dia seguinte, ele tem que continuar a viagem, ele pede para o hospedeiro uh, cuidar dele, continua cuidando dele e está aqui, dois denários, dinheiro. Né? A, a parábola de dois denários, o dinheiro. Se esse dinheiro não der com aquilo que você vai gastar com ele, eu voltando, eu retribuo. Então quem que é né? o, o, o verdadeiro samaritano? O verdadeiro samaritano e o, o, o sujeito que fez. Que é a pergunta que Jesus faz né? uh, para o doutor da lei. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei não, não teve saída e respondeu, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele, então vai, disse Jesus, e faça o mesmo. Que é o convite que nos é feito o tempo todo. Né? Nós, como bons samaritanos, amamos o nosso próximo como nós mesmos. Agora, para ilustrar então essa, essa parábola, nós vamos voltar um pouquinho aqui e ver... Quem que era o viajante ferido nessa parábola? O viajante ferido é a humanidade, aquela que está sendo saqueada pelos seus bens espirituais e de liberdade. Quem que é o sacerdote e o levita? Significam os líderes das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos próprios interesses. O samaritano que colocou as ataduras na ferida é Jesus. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. E o dinheiro que foi dado pelo samaritano, na verdade é o hospedeiro e simboliza a caridade e a sabedoria. Dois denários, caridade e sabedoria. E o hospedeiro? O hospedeiro, ele representa os que receberam os seus ensinos, os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Então não basta que nós sejamos doutores da lei, sacerdotes, fariseus, católico, protestante, espírita, nem assistir a cultos e cumprir os mandamentos da lei de Deus, desta ou daquela igreja para ter as vidas eternas basta ter coração alma e cérebro isto é amor então independente da, da religião a que nós professamos e que o que conta é o amor ao próximo cabe-nos então amar como pudermos amar respeitando amar compreendendo amar orientando Amar entendendo, amar perdoando, amar colaborando, amar trabalhando, amar ouvindo, amar orando, amar pensando. E que o nosso Mestre Jesus, então, continue a nos dar essa oportunidade de estarmos reunidos no nome dEle com mais um ensinamento. Esse da noite de hoje, amar o próximo como a si mesmo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.